Olá, tudo bom? sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que é e quais são os gases nobres? Não? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o que é e quais são eles. Os gases nobres, também chamados de gases raros, compõem os elementos do grupo 18 da tabela periódica. E essa família é também chamada de grupo zero, porque a reatividade deles em condição ambiente é nula. E conforme o próprio nome indica, todos os elementos desse grupo estão no estado gasoso, em condições ambientes. E são chamados de nobres ou raros, porque a principal característica deles é, é sua grande estabilidade, pois eles não precisam se ligar a outros átomos para ficarem estáveis. Então, uma das características dos gases nobres é a dificuldade que eles possuem em se ligar, né, fazer ligações químicas com outros elementos. Inclusive, a regra do octeto se baseia nessa ocorrência para explicar por que os demais elementos químicos realizam ligações químicas. Porque a regra do octeto diz o seguinte: para um elemento químico ficar estável, ele precisa ganhar, perder ou compartilhar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E os elementos como o hidrogênio e o neônio, que têm apenas uma camada eletrônica, eles precisam ficar com dois elétrons para ficarem estáveis. Então agora a gente vai ver quais são os gases nobres. No total, eles são sete: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganesson. Esse aqui foi o último elemento químico a ser descoberto. Agora a gente vai ver as principais características deles. As principais são: todos são gasosos, possuem baixa reatividade, apresentam fraca atração interatômica, possuem baixo ponto de fusão e ebulição e os orbitais dos níveis de energia são completos. Quer dizer, possuem oito elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que só possui dois elétrons na camada de valência. Agora a gente vai ver cada um separadamente. Vamos ver o gás hélio. O hélio vem do grego hélios, que significa sol. Mas a primeira vez que ele foi visto foi no Sol. Ele é o segundo elemento mais abundante no Universo. Depois do hidrogênio. E ele não é raro na Terra. Devido à leveza de seus átomos, ele atinge elevadas velocidades e escapa da atmosfera terrestre. E a principal característica dele é a leveza do gás. Então quando você compra um balão de gás hélio, se você... Soltar a cordinha dele, ele vai subir, devido à sua leveza. E ele é o único gás nobre que, de acordo com a regra do octeto, não possui oito elétrons na camada de valência. Possui apenas dois elétrons. O neônio vem do grego neos, que significa novo. Por que novo? Porque a descoberta do gás neônio se deu no final do século XIX e foi uma novidade, porque os cientistas acreditavam na inexistência de novos elementos químicos. Então, quando ele foi descoberto, para eles era novidade. A sua coloração é laranja e muito utilizado em letreiros. E é por isso que a gente utiliza a expressão neon. A gente quando vê um letreiro luminoso, a gente fala assim, aquela cor neon. O argônio, ele vem do grego argos, que significa preguiçoso, inativo, por esse gás ter uma baixa reatividade. Ele é muito utilizado em extintor, lâmpadas e letreiros luminosos, na cor azul ou vermelha. O criptônio vem do grego "krypton", que significa oculto, por ser difícil de encontrá-lo na atmosfera. Quando ele é atravessado por uma descarga elétrica, ele produz uma luz branca muito intensa e por isso ele é utilizado na iluminação de pistas de aeroportos. E ele é obtido através de fissão nuclear. O xenônio, ele vem do grego xenos, que significa estranho. Esse gás é utilizado em lâmpadas ultravioletas, faróis de carros, em flash de câmeras fotográficas, em plasma de televisores e em anestésicos. O radônio, ele recebe esse nome devido à sua radioatividade e, por isso, esse gás é utilizado em alguns tratamentos de câncer e radioterapia. O organesso. Seu nome é uma homenagem ao cientista nuclear russo Yuri Oganessian. Ele foi descoberto em 2006, sendo, portanto, o último elemento químico